Meu Deus, hein, pessoal? Que domingo foi esse, hein? Logo no meu dia aqui de folga, Bitcoin simplesmente aqui despencando. A gente vai dar uma olhada aqui que tá acontecendo. A gente teve praticamente mais de um bilhão de dólares aqui em liquidações, galera. Tá, o Bitcoin apesar de ter aqui book de ordem bastante comprador, não para de cair. Eu vou comentar para vocês aqui por que que isso aqui tá acontecendo e o que que a gente pode esperar aqui pro Bitcoin, fazendo uma análise aqui também mais de médio que longo prazo. Então, vamos dar uma olhada. Então vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada no Bitcoin. Meu Deus, hein? Não é brincadeira, não. Domingo. <risos> que domingo louco, galera. Que domingo louco. Não consegui descansar do jeito que eu queria aqui. Realmente incrível, tá? É uma armadilha grande pro Bitcoin aí também. É, fui correndo botar stops aí, né? uh, ajustar meus stops ontem aí também na região dos 27 e consegui salvar um pouco aí, tá, galera? Mas realmente ficou complicado. Bom, vamos dar uma olhada então o que tá acontecendo aqui agora, pessoal. Vamos dar uma olhada que aconteceu aí com a abertura dos P500 ontem. para onde a gente pode ir aqui agora com o Bitcoin, que tá testando aqui, inclusive, se a gente puxar aqui o gráfico semanal para o Bitcoin, ó... Tá numa região aqui já entrando sobre venda no semanal, pessoal, bem importante, tá? E tocando quase aqui a média de 200 semanas, é né? Vou puxar a semana aqui pra gente dar uma olhada. 200 semanas aritmética tá aqui na região dos 22.366 dólares aqui. O Bitcoin tá agora na casa dos 22.680, galera, tá? Eu tenho ordem de compra nessa região aqui também, tá? Só que não estou entrando tão pesado quanto eu gostaria, tá, galera? Porque a coisa tá complicada, a gente tá fazendo aqui um pivô de alta aqui na, na no índice dólar tá o, o dólar subindo muito forte aí devido à questão toda né fundamentalista até conversei com né quando eu fiz aquela aquela conversa com o Tainan ali na semana passada realmente a, a questão da inflação aí pegando pesado né então Uh, Acredita-se que na quarta-feira a reunião do Fed não vai ser boa, tá galera? Então tome cuidado com as operações de vocês essa semana, vai ser bem cabulosa aí, tá? O que eu tô fazendo aqui agora é comprando aos poucos nessa queda uh, e avaliando pra vender aí numa possível retração do Bitcoin, tá? Então vou comentar um pouquinho mais pra vocês sobre isso. Mas aqui, ó... O índice do dólar tá subindo, né? disparando aqui para cima, e a SP500 fez aqui um fundo mais baixo, galera, e não para de cair, tá? Em relação a SP500, galera, agora com esse fundo aqui, que a gente não tem muito volume entrando, tá? É, a coisa tá difícil, é, eu vou começar a olhar aqui regiões de Fibonacci né? esse, dessas, dessa região aqui dos 3.500, aqui 3.600 pontos, ó, tá? Então a gente vai olhar aqui Fibonacci dessas regiões, Para mim vai ser onde a gente pode aqui avaliar talvez um possível aí, talvez fundo, né? Pelo menos nem que seja temporário a SP500. Tá, então seria essa região aqui dos 3.580 pontos, tá, a gente tem aqui um é um suporte que pode ser que uh, esse pequeno segure, né? mas infelizmente, galera, aqui agora no curto prazo é sangue mesmo, tá? Lareia baixa aqui tá complicado, por isso eu não tô me expondo tanto aqui agora quanto eu gostaria nessa média de 200 aí, não, tá? Eu tava com ordens aí, reduzi um pouco essas ordens aí, mas tô acumulando, esperando aí uma possível respiro aí do Bitcoin para poder, cara, uh, vender aí, até porque eu fiquei preso aí com parte dos Bitcoins na região dos 27, tá? Do trade de ontem, que ficou, foi atrapalhado um dia que eu tava aí, não tão de olho no mercado quanto eu gostaria. Isso aqui, realmente, acontecendo no domingo, foi complicado pra mim. Tá, galera? Uh, motivo disso aí, então, também, né? A gente vê a subindo. Uh, também que tem as, os títulos do Tesouro Americano aqui de 10 anos e também de 2 anos aqui subindo sem parar, tá? Uh, complicado, então se espera aí que o Fed vai pegar pesado, o mercado tá precificando isso aqui agora, né? Que o Federal Reserve vai pegar pesado aí na taxa, nas taxas de juros, e isso aí uh, é, complica, tá galera? Complica bastante. O book de ordem do Bitcoin aqui que tá extremamente aqui, a comprador, a gente pode ver que tem tá muita compra aqui, tá? Num por cento, até agora estabilizou um pouquinho, tá? Estabilizou um pouquinho, mas tinha bastante mais compra aqui, eu tava acompanhando aqui tanto o. Um, aqui no 2,5 a gente pode ver que tem mais compra, né? Nesse momento, tá? E tá mais comprador, tá galera? Em geral, assim, mas a gente não vê aí um, uma, um padrão nem nada de possível que a gente possa caracterizar uma reversão aqui, não, tá? Uh, muita liquidação, né? Muita venda no mercado, mas o Bitcoin continua sangrando, porque os investidores que estão aí também, né? Das pequenas são os mesmos caras que estão aí com o Bitcoin, pessoal, tá? Então não adianta, o, uh, as pequenas fica bearish e o Bitcoin vai junto, né? Como a gente já viu aí há bastante tempo. Então, galera, a gente tá aqui agora, vamos olhar aqui mais o médio prazo do Bitcoin em cima dessa média aqui, tá? Então, por isso eu estou fazendo aqui acumulações aqui, acumulando Bitcoin nessa região. Esse aqui é a última região de suporte que a gente tem aqui no VPVR. Também vou mostrar para vocês, ó. VPVR aqui, galera, tá? Vou tentar mostrar para vocês aqui. A gente tem um suporte que o Bitcoin tá riscando perder aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouco mais essa tela. Aqui, ó, essa região que a gente tem um suportezinho no VPVR, nessa faixa aqui, onde está, bem onde está essa média. Se a gente perder essa região aqui, a gente vai lá para casa dos 18, 18 mil aqui, tá? 18, 19 mil, que é inclusive o topo anterior aqui para o Bitcoin, tá, galera? Então. É, a gente está aqui no último suporte né, uh, que a gente tem aqui importante, até inclusive de longo prazo para o Bitcoin. Se a gente perder isso aqui, vai realmente para a região dos 19 e 20 aqui, que está parecendo que vai ir, tá galera? Então tem, tem que ter caixa para comprar mais abaixo, tá? não saiam se expondo totalmente em Bitcoin, apesar das coisas aí estar uh, tá com sinais aí de, de longo prazo que a gente possa, pode comprar. Tá? Enquanto a gente não, não ter um pouco mais de... Uma coisa o é Bitcoin bater aqui é a gente comprar e fazer um repique, tá, galera? Mas aqui a gente tá realmente numa na, sangrando o mercado aqui, tá? Não adianta você querer pegar a faca caindo aqui que você vai cortar tá bom? Então, o que eu tô fazendo aqui agora é fazendo exposições pequenas, tá? Preço médio, preço, melhorando o meu preço médio aí com, com caixa que eu tenho, tá? Pra poder... É inclusive sair aí né, aqueles bitcoins que eu tenho na região dos 26 baixar o preço médio deles aí para poder tentar sair aqui agora tá então basicamente aí uh, que eu estou fazendo tá pessoal eu, infelizmente não consegui pegar esse shot aí eu não esperava na verdade uh, essa queda aqui uh, nessa de para ontem tá eu não estava esperando por isso aqui agora tá eu, infelizmente não sei estava realmente um pouco uh, domingo foi o dia que tirei para descansar aí né? fim de semana na verdade né e Estava uh, esperando o Bitcoin testar a região dos 29, 30 ali, pelo menos, tá? Essa é a minha expectativa e tivemos esse crash, tá? Então, por essa importância dos top loss, galera, trabalho com stop loss sempre, tá? Eu acho que é importante. Tem um caixa para comprar mais abaixo. A gente tem essa cunhazinha também aqui para o Bitcoin, ó, que eu acho importante refrisar, tá? Então, uma região de suporte importante, que uh, está me, me parecendo que o Bitcoin não vai segurar aqui não, tá? tá me parecendo que tá feia a coisa, mas eu vou comprar aqui de qualquer forma nessa região das, da média de 200 semanas, que a gente tem também aqui uh, né, o aqui no semanal a gente está sobrevendido também aqui no Bitcoin, tá? Acho que é uma oportunidade interessante a gente acumular, tá bom, galera? Então é isso, uh, deixa eu puxar aqui o gráfico mais de curto prazo pra gente dar uma olhada também. Uh, acumular nas regiões, se a gente conseguir, esse Bitcoin fizer um repique aqui, pessoal, tá eu ficaria de olho aqui nesse, nesse Fibonacci aqui agora, tá? vamos ver o fundo que o Bitcoin vai fazer, temporário, nem que seja, né? e a gente avaliar aqui de vender nessas regiões Fibonacci, tá então basicamente é isso aí, ontem fechei uh, a posição que estava de longa ali, no negativo, na verdade, nessas regiões Fibonacci aqui, tá não, não sei qual foi o fundo que eu peguei aqui, mas eu fiz um, um fechamento nessas regiões Fibonacci, Tá? e é isso pessoal estopando que depois topar aí e agora vamos tentar melhorar esse preço médio aí para buscar né, recuperar a galera tá então mercado extremamente bearish. eu vou tentar fazer uma análise um pouco mais aí detalhada ao longo da semana aí tá galera mas o momento que agora é fazer um é realmente comprar né fazer um botar caixa em ação né? fazer um botar o caixa que a gente tem aqui e comprar mas não tão pesado aqui porque a coisa não tá parecendo tão tão promissora aí não tá então é isso galera, eu desejo vocês aí uma boa sorte, tá? Participe do grupo Telegram aí como sempre, deixa o like pra apoiar aí, eu vou ter que analisar melhor o que está acontecendo. Eu acho que realmente a semana vai ser uma semana bem complicada para os mercados aí, tá? Então, estou acumulando aí, mas já pensando aí com o Repix do Bitcoin, acho que todo mercado vai querer fazer uma coisa aí, tá? O português que o Bitcoin der para Repix a gente vai estar tá, é, vendendo, né? Até a gente conseguir, conseguir formar um, um fundo com mais clareza aí, tá bom, galera? Então, acho que é isso. Deixe aquele like para apoiar aí se você não deixou. Comente abaixo o que você está achando do mercado e a gente se vê aí em breve aí para mais um vídeo. Um abraço, galera. Valeu!